E fala aí galera, no vídeo de hoje nós vamos voltar um inventário roxo no CSGO, skins aí as principais, né, inclusive a faca, por um teto aí de até mil reais, então vem comigo. Bom galera, eu tô aqui no Keydrop, é o site que eu gosto bastante de abrir caixas, é um site onde no Upgrade você consegue qualquer skin que você quiser e você conseguir imaginar e consegue retirar na hora. Eu vou usar o Keydrop pra fazer o vídeo de hoje, eu vou escolher skins roxas, tá? A Alp eu já escolhi, mano, vou começar com a WP, né? Eu acho que eu vou querer essa Electric Hive, é uma skin bem bonitinha, combinar com as outras, tenho quase certeza. Eu não tenho nenhuma skin aqui no momento, então eu preciso abrir umas caixas pra conseguir fazer um upgrade pra ela. E eu vou revelando pra vocês aí quais são as outras skins desse inventário. Vamos deixar a faca por último. Então vamos lá, aqui no Kidrop tem a minha caixa. Nela a gente consegue dropar um monte de item top pra gente fazer upgrade. E tem também as facas. que esses dias atrás eu fiquei saber um inscrito dropou a carambit na minha caixa. Essa caramba é de mais de 500 dólares. O cara conseguiu dropar. Fiquei bem feliz por ele, muito bacana. Bom, vou pegar então cinco skinzinhas aqui da minha caixa. Opa! Já que deu bom, eu vou pegar mais 5, mano, 90 dólares Vamos pegar logo 10, tá? 10 skins E vindo aqui pro Upgrader, galera A gente pode pegar todas as skins Que a gente quiser eu Vou começar já, mano 50% para a AWP Electric Hive Já falhou, já, já deu tudo errado já. Então vamos acertar um riscado, mano Vamos acertar um riscado, 28, 28, 20. Perdi de novo Vai Se eu errar agora, não sei mais o que, que eu tô fazendo na minha vida, mano Beleza, beleza Ainda bem, ainda bem Perdi, perdi aqui nesse upgrade, perdi Mas tudo bem, galera Decidi aqui já a m 4 a s que eu vou querer Na é verdade, essa M4A4 Desolate Space Já caberia no kit muito bem, né? Mas a M4A4 tá bem nerfada Então vamos para a M4A1S, mano 60% de chance pra acertar logo, vai tá lá dentro, beleza. M4S dizimadora, vai ficar muito top aqui nesse nosso kit. Tá galera, temos já M4 e ALP, agora a gente precisa tá de uma AK. Eu acho que a AK mais top é a Neon Rider, galera. Essa AK é muito da hora e combina demais, tá ligado? Pô, eu consigo fazer um upgrade sem risco aqui pra ela com 60% de chance, mano. Ou então eu tento alguma coisa mais arriscadinha, tipo 30%. Será que a gente acerta? Será que tá lá dentro? Tá lá dentro. Tá lá dentro, beleza, beleza. A casinha do kit, a Neon é uma das skins de AK que eu mais gosto Galera, agora vamos escolher Glockzinha Usp, eu ainda não tenho certeza Mas eu acho que vai ser a Glock Moonlight, dá pra ser a Neo Noir também, eu acho que eu vou precisar de mais skins Então eu vou abrir minha caixa, Cinco caixinhas No modo rápido aqui, só pra gente pegar um estoque Que não deu muito bom, mas tudo bem, vamos fazer o um upgrade pra aumentar o preço delas Galera, eu vou escolher a Glock Neo Noir, eu acho que Combina, né, ela tem alguns tons ali De roxo, rosa eu acho que vai combinar, é uma skin bem Bonita de Glock, acertamos upgrade de 39% para ela mano. Aí foi bom, hein? E agora a USP, mano. USP, eu acho que eu já sei qual que eu vou querer. Vamos pegar uma USP combinando, galera. USP combinando com a Glock. 40%, eu queria, eu queria 50. 50 Vou pegar uma skin mais cara, velho. Beleza. Cinquentinha do lado direito. Eu acho que vai cair do esquerdo. Tá lá dentro. Caraca, não errei mais nenhum upgrade. Esquece. Então, galera, temos Glock, USP, M4, AK e AWP. Tá dando 100 dolinhos já. Ou seja, agora a gente tem que pegar uma faca de 100 dolinhos também. que vai ser, galera, essa Falcon Ultra Violet aqui, mano, eu tenho que tirar algumas skins aqui, tá dando 80% de chance será que com menos chance a gente consegue, velho, 32% vamos aumentar um pouquinho isso 45% de chance de pegar essa faquinha ai, errei, cara, errei mano, 49% de chance novamente vou aumentar um pouquinho, vai pra 60 vai. 60% de chance, não erra, velho não erra Beleza, galera Agora sim, combo completo Deu mil reais, velho Deu mil reais O que, que vocês acharam desse inventário roxo por mil reais, galera? Comenta aí Olha só, a transição da faquinha pra Glock É muito top E a USP também dá na mesma, né, velho A Glock e a USP são iguais As duas ficaram tops Essa K47 Eu acho que é uma das minhas preferidas, velho A K47 muito top O inventário era pra ser meio roxo Acabou ficando entre roxo e rosa, né? Mas tá tudo bem E a M4S muito linda Essa desse meio. Galera Pra terminar né A primeira skin que a gente pegou Foi a Alp Electric Hive Eu acho essa Alp bem bonita, eu já tive ela no passado a gente não conseguiu colocar uma luvinha aqui, né, porque uma Pandora, que é a luva que eu queria colocar, ia ficar muito cara, o inventário já ia pra dois mil reais, eu, meu, galera na verdade ia ficar bem mais caro que a Pandora não ia ser só dois mil reais, não, mas o que poderia entrar aqui nesse combo, seria legal a Imperial Blade, aí sim o combo ia custar um pouco mais só, não ia nem chegar a dois mil reais, tá e iria ficar um combo perfeito, então mil e quase dois mil reais, você monta o kit aí inteiro, mais a luva roxa pra ficar perfeito. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa combinaçãozinha aqui, desse inventário roxo. Eu já fiz outros inventários aqui no canal também. Não querem que eu faça mais, comentem qual cor, qual valor, e a gente faz pra vocês. Tamo junto, deixa um like nesse vídeo. Até a próxima. Falou!